finalmente chegou o grande dia o dia da black friday do curso Forma negócio online e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode adquirir o fórmula negócio online e também o curso método expert que também é do alex vargas né, e também está na black friday tá? Eu também vou te mostrar todos os bônus que eu vou dar somente para aquelas pessoas que comprar pelo meu link que vai estar aqui na descrição desse vídeo tá então fica comigo nesse vídeo até o final bom vamos lá o fórmula negócio online entrou na black friday tá? está com um valor muito acessível tá o valor original deste curso é 497 reais tá e ele está aqui a poucas horas de terminar a black friday dele tá e ele está por 297 reais tá então você quer saber mais sobre o fórmula negócio online clica no link abaixo aqui na descrição e você vai ver todas as informações desse curso que é o melhor curso que ensina a trabalhar em casa na internet, tá? O Alex Vargas aí já ensinou várias pessoas, né? E dessas pessoas que ele ensinou, muitas delas estão ganhando muito dinheiro trabalhando como afiliado, tá? Então pega aí Karine Otto, Luana Franco e outros nomes já conhecido que foram ao do Alex Vargas e uh, estudaram o curso, colocaram em prática o que ele ensinou e tiveram resultados tá? estão tendo resultados então você tem essa mesma oportunidade agora uh, de aprender o que, que eles aprenderam só que pelo um valor bem reduzido tá que é 297 reais vou deixar o link abaixo para você conhecer o fórmula negócio online e pegar todas as informações dele aqui tá também o Alex Vargas lançou o curso método Expert que é um super curso completo, tá? Principalmente se você quer a evolução do Forma negócio online, é né? para você criar seu próprio produto, aprender copyright. Então, tem muita informação. naquele curso é um curso que eu também tem acesso e é muito, muito, muito top. Tá? E esse curso ele tem um valor de R$ reais tá? Mas somente na Black Friday vai estar por 297 reais eu vou deixar o link abaixo na descrição caso você não conheça esse curso tá esse curso é muito top também tá e tá com super um valor super reduzido tá a ah, conversando com alex a informação que ele passou é que esse curso depois da black friday vai ser fechado tá e vai ser relançado no ano que vem por R$ reais tá? Então você tem a oportunidade de adquirir agora ele por R$ reais ok? Bom, como de costume, tá? Além de você ter acesso ao Forma Negócio Online, Método Expert, pelo um valor super reduzido, somente nessa Black Friday eu vou dar seis bônus para quem adquirir hoje o curso ou Forma Negócio Online ou o Método Expert. E quais são os meus bônus, tá? Vamos lá. Primeiro bônus é o curso Face Auto Responder, tá? Você pode clicar também, vou deixar o link abaixo. Você pode ver aqui a página dele, tá? Ele tá um valor super reduzido agora na Black Friday, mas você não vai precisar pagar nada. Adquirindo forma de forma negócio online, método expert, qualquer um, um ou outro, tá? Você vai ganhar acesso a este bônus completamente grátis, tá? Então clica aí no link do forma do face responde que você vai ter mais informações desse curso é um curso que já ajudou muitas pessoas vem ajudando muitas pessoas a trabalhar com o um chat você vai ver os resultados das pessoas vai ver todo o o, o, o toda a informação que você precisa do curso vai estar tá aqui nessa página de vendas tá também tem o segundo bônus que é o div expert que é um curso em cima de um template chamado div que é um dos melhores templates que existe no mercado para criação de páginas, criação de, de páginas de captura, páginas de vendas e até mesmo blog, tá? Só a licença desse template ele custa na faixa dos novecentos reais, tá? Licença anual. Nós vamos liberar essa licença para você completamente grátis. Ou seja, você vai ganhar além do curso um bônus do template, né? Você vai ganhar o template com a licença, com ativação, né? Para usar no seu blog uh, já liberado, né? Você pode usar o template no seu blog, tá? Uh, o terceiro bônus vai ser o avenger né? Um template aqui que é um sucesso no mercado, um template para WordPress que foi desenvolvido dire uh, especialmente para os afiliados, né? Então para deixar seu blog mais rápido com um layout bonito, né? Bem otimizado, então o é um template é que provavelmente você já ouviu falar, tá? Que também está na Black Friday, mas você vai ter acesso na licença ilimitada do template se adquirir o fórmula Negócio Online ou o Método Expert, tá? Qualquer um dos dois. O quarto bônus vai ser uma licença limitada do plugin WP RGPD, que é um plugin obrigatório para quem tem blog. Então, clica no link abaixo dele e sabe mais informações desse plugin. O plugin uma licença limitada do plugin WP Alerta de Conversões, tá? Então, esse plugin é muito legal que ele é, gera escassez nos produtos, ou seja, você tem trabalho com você tem um, páginas de vendas, páginas de captura, até mesmo blog, você pode trabalhar a escassez, né? Ele gera escassez pop de escassez clica no link abaixo que está na descrição você também vai ver o, o vídeo explicando como é que funciona esse plugin e o sexto bônus que é o plugin páginas instantâneas tá que vai deixar seu blog muito mas muito rápido tá para você entender o quão rápido vai ficar seu blog dá uma olhada no vídeo explicativo aqui desse plugin tá então além de você aproveitar um super valor do fórmula negócio online ou do método expert além um desses dois que você adquirir você vai ganhar esses seis bônus mas esse bônus só está relacionado à promoção da black friday tá do alex ou seja do fórmula negócio online adquirido pelo nosso link aqui abaixo desse vídeo na descrição ok qualquer dúvida entre em contato pelos comentários então é isso um forte abraço e a gente se vê lá dentro do fórmula negócio online ou do método expert até mais